Eu saio do mundo da divindade, mas eu entro no mundo do divino que é em mim. Quando ele habita em mim, eu crio um vínculo total com o todo. E quando eu crio um vínculo total com o todo, ele me dá o maior conceito, a maior razão, a razão que eu digo é sentir, e é o maior discernimento de como agir comigo, né? com a humanidade, com as pessoas e saber exatamente colocar dentro do amor incondicional a condição esse negócio de falar ah eu amo incondicionalmente, vai amar mãe, incondicionalmente porque se você não colocar uma condição no amor incondicional